Imagina se você pudesse aumentar o seu faturamento em mais de 10 vezes, porém trabalhar pela internet vendendo produtos, serviços ou divulgando o seu negócio local para pessoas que buscam exatamente a sua solução como seria a sua vida se você pudesse lucrar dentro da sua própria casa ou em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet muito prazer meu nome é Alexandre Tavares eu sou consultor em marketing digital e nesse vídeo eu quero compartilhar com você um pouco da minha história e como eu posso te ajudar a aumentar o faturamento do seu negócio seja você um afiliado dono de algum negócio local prestador de serviços consultor em marketing, se você possui alguma loja virtual, e-commerce, trabalha com dropshipping, ou pretende ser um gestor de tráfego profissional para trabalhar em algumas agências de marketing. Eu trabalho no mercado digital desde 2017, logo após eu ter perdido meu emprego na área da construção civil. Eu nem imaginava que era possível trabalhar online, muito menos tinha alguma experiência em venda. A minha única experiência durante 15 anos da minha vida era simplesmente trabalhar em obras, realizar alguns projetos e fazer orçamentos para construtoras da minha região. Porém, nada disso me ajudou ou influenciou a eu ter os resultados que eu tenho hoje. Então, assim que eu perdi meu emprego, eu fui literalmente obrigado a inovar a minha visão de negócio. E adivinha o que eu decidi fazer? Produzir doces para vender em festas e eventos. Esse foi o meu primeiro contato com as vendas. Para mim foi um desafio e um aprendizado enorme. Eu nunca tive dom para culinária, muito menos prática nesse tipo de trabalho. Mas na situação que eu estava, eu precisava fazer alguma coisa. Porque desempregado e com as contas batendo na minha porta, se tornar um doceiro, para mim, foi a melhor alternativa naquele momento. E para minha surpresa, esse negócio deu muito certo. Eu comecei vendendo para pequenas festas e eventos aqui da minha região. Participei de algumas feiras de gastronomia, comprei até uma bike para trabalhar como food bike, era uma graça, todo mundo adorava. Mas eu particularmente eu sentia que faltava algo mais. Aquilo não era a minha paixão. Eu trabalhava porque precisava daquele dinheiro, e daquela renda mas não era o que eu amava fazer. A cada pedido de uma encomenda de doce, era uma conta minha paga. Um certo dia, eu recebi um contato de uma amiga minha que mora na Argentina. E ela me perguntou, Alexandre, você exporta os seus doces? Afinal, o argentino não tem muito costume de comer brigadeiro. Mas ela adorava. E foi aí que eu comecei a pesquisar na internet formas de divulgar esse meu negócio em grande escala para atender pessoas fora da minha região, como no caso essa minha amiga que morava em outro país. E foi nesse momento que eu descobri o marketing digital. E aí, meu amigo, a chave do meu negócio virou. Eu aprendi a criar um site no formato de loja virtual, um e-commerce. Comecei a estudar diversos tipos de estratégias de vendas para poder divulgar esse meu projeto. Comecei a participar de diversos eventos presenciais onde eu conheci grandes nomes do mercado que puderam me ajudar de uma forma ou de outra a ter esse conhecimento e a entender um pouco mais desse mercado complexo que é o mercado digital e como poderia aumentar as minhas vendas pela internet. E aí, finalmente, eu tinha descoberto a minha paixão. Nesse período, eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores agências de marketing para afiliados, no Brasil. Comecei a realizar palestras para empreendedores desse mercado digital, ajudando eles a escalarem as suas vendas na internet, assim como eu consegui com o meu negócio. E foi então que, no ano de 2018 e 2019, eu fui eleito o melhor profissional em SEO e Google Ads pela comunidade Afiliados Brasil. E quem diria? Um cara que saiu do zero Desempregado, buscou conhecimento e hoje tem resultados de faturamento muito maiores do que naquela época. Eu comecei a prestar consultorias para negócios locais, consegui vários clientes e fechei grandes contratos de marcas. E agora eu quero compartilhar com você todo esse meu conhecimento e te ajudar a ter grandes resultados assim como eu. Por isso eu decidi criar o Clube Google Ads Express. O Clube Google Ads Express é uma comunidade de empreendedores de diversas áreas e tipos de negócio, desde um afiliado a um dono de um negócio local. No nosso treinamento eu apresento todas as estratégias que eu utilizo para vender online, utilizando anúncios no Google. Você vai aprender a divulgar o seu produto ou o seu serviço para pessoas que buscam exatamente a sua solução na internet. Seja na rede de pesquisa, seja num canal do YouTube ou em sites parceiros do Google. E se tornando membro da nossa comunidade hoje, você terá acesso a seis bônus exclusivos. O primeiro bônus é o Analytics Machine, onde você vai aprender passo a passo como analisar as métricas de uma campanha e das suas vendas na internet integrando o Google Analytics ao Google Ads. O segundo bônus é um curso de YouTube, o YouTube Ads Express com um treinamento exclusivo para você criar campanhas de vendas no YouTube aumentando ainda mais o seu alcance no segundo maior mecanismo de busca da internet. O terceiro bônus é o Monetizando com AdSense, onde você vai aprender a monetizar blogs, sites e alguns vídeos no YouTube, tornando-se um parceiro do Google e recebendo por anúncios patrocinados dentro dos seus conteúdos. O quarto bônus é o Remarketing no Facebook com Dan Vale, um dos maiores especialistas em Facebook Ads, no Brasil. Esse módulo é exclusivo apenas para os nossos alunos. O quinto bônus é o afiliado oculto, perfeito para você que é afiliado ou deseja se tornar um afiliado de sucesso. Lá eu vou te ensinar como divulgar um produto físico de afiliação fechada e restrita apenas para os nossos alunos, com alta lucratividade, suporte e materiais de divulgação já validados, para você ter muito mais sucesso nas suas vendas. E o último bônus é uma consultoria online personalizada com cada aluno meu com uma hora de duração, apenas para os alunos que alcançarem 80% de aproveitamento de todo o treinamento. Esse bônus pode virar a chave do seu negócio utilizando o Google. E tem mais, você terá um acesso vitalício ao nosso conteúdo e garantia de 7 dias, caso você não goste do nosso treinamento por algum motivo. O valor completo do Clube Google Ads Express, mais os bônus, chegam a R$ 2.997 mas você não vai pagar nem 50% disso. O preço do Clube Google Ads Express hoje está R$ 397, mas você também não vai pagar esse valor. Eu liberei uma promoção exclusiva e limitada para poucas pessoas e o valor está aqui embaixo, desse vídeo. Então clique no botão aqui abaixo e garanta a sua vaga hoje mesmo. Mas corre porque é por tempo limitado, hein? Bom, é isso. Eu espero ajudar você de alguma forma a aumentar as suas vendas online utilizando o Google. O que você precisar pode contar comigo. E agora o seu negócio vai decolar e eu quero ajudar você a dominar a maior ferramenta de vendas na internet. O Google. Te vejo lá.